Essa é a nossa mente, essa é a de Esté. como quase todo mundo, ela nasceu, cresceu, namorou, trabalhou, teve sonhos, mas um dia ela começou a esquecer as coisas, você sabe o que é isso? ela não sabe. E coisas que fazemos quase que automaticamente? Não, ela não faz mais. E tinha vezes que ela comia e alguns minutos depois dizia, faz três semanas que eu não como. A cabeça de Esté não voltará a ser como era. E assim como a Esté, existem muitas Marias, Joãos Fernandas e Silvas. E você, qual a importância que dá para a sua lembrança?